Aqui para vocês, sala de pro play, mano. Só tem pro play nessa sala aqui, velho. Só tem cara capudo que só dá capa, olhou pra Eu um lado pro outro. É só capa, up cuidado. Up, yeah. like aqui você pode tomar capa assistindo o vídeo também, cuidado. Só tem pra play, é nóis. Deixa o like, filho de cristo. Só bora, só bora. O que insano. Salda. É, pô, os caras. Os caras é bravos, filho. tomar cuidado. Os né? caras tá aqui nessa casa que eu tô agora. Azul. Opa, God não, galera. Eu tô jogando com a rapaziada, hein? Tem três cotinhos sobrando. Hum. O sonho do Will era entrar na God, só que aí o God demorou, aí né? Né, Will? Ah, God ainda é um lugar que eu quero passar, cara. Ainda? Ainda, ainda tem uma vontade de passar pela God. É e... isso. O time que eu queria jogar era PSG, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Tá peste, aí é um jogador caro. <risos> aí é meu poder no Grêmio, que é o meu time, né, cara? <risos> Eu tô sem mochila 1, um, 3 ainda, mochila 2 vai, vai jogar pra matar ou pra dar boiada troca? Pra dar boiada e matar Mano, mas tomara, mano Pergunta, Eu quero hein? muito que Free Fire chegue no nível parecido do futebol, cara Claro que não tendo os estádios pra jogar... Mano, parecido, na minha mano. opinião, velho se a Garena não cuidar, não vai chegar Mas se, se eles focar, o, o level Free Fire né, vai ser um jogo que vai ser o cara vai ter que ser contratado pra jogar e pago, mano Oh, aí é outra coisa, filho. Aí é outro nível. Na moral. Tem correr na 3P, Aí quem é youtuber já tá contratado, filho. Sem Mas você não acha, leva se chegasse num padrão bom, ó. Desse level de salário dele é mil por mês, mais a rescisão. Ah, mil? Por exemplo, né? Imagina com rescisão e tudo, filho. É. Não, o Vral ia pedir o quê? 20 mil por mês, né, Vral? <risos> safano no bro com aqui não, bro bizão tô montando a gelo pega o bipode aqui o eu você ainda De quer nossa, eu tô, sonho, quero. tô sem nada sem coroa eu mandei essa pra mim não <risos> eu peguei corado esse aí ó que caiu tá precisando acho peguei não só leva eu ainda quer com a tiza oi eu quero tudo loteado aí, leva. pode vir, vamos embora tudo loteado Bora tá tua com a tiza aqui ó. ai caramba tem cara aqui viado squad completo comigo já volta tropa Parece o time do Ó, tem o um flanqueiro direito direita, né? Tô voltando. Nossa, tem na esquerda também. Coei. Tô tentando recuar. Da minha esquerda aí, da minha esquerda aí, vai aqui agora. Recuí, já, eu te cura, eu te cura, eu te cura. Sem visão, sem visão ainda, tô funkeado já espalharam todos Casa azul aqui, ó, casa azul tem Tô vendo, saiu Problema que o time um pela esquerda, velho Tem dois, tem dois casa azul aqui, tropa Tem dois Se tivesse um carro pra chegar logo avançando Ele tá longe Ó, ó lá, pegou a árvore Tem casa azul de... Ah, tô vendo Ah, tá tudo na casa azul aqui, cuzão esse é o trastal, os quantos já? Decapinho, tá miado. Tô sem pra gelo, pra tá? Aqui, mano. Vou dropar, Leo, vou dropar. Por causa do gelo. Pode dar pra te dar uma pegada. Tá na porta, tá, aqui, na, tá na porta. Vral, eu acho que tem um flanqueiro full esquerdo da tua negativa, mas não tenho certeza. Não sei, não. Tinha um lá que tava tirando, mas eu não acredito que tá os quatro lá. Não, tem três aqui. Tem Correu dois, casa vermelha. Ficou um na casa azul. Hum, alguém caiu na... Uma... Tá... Alguém tomou dano de uma mina lá, hein? Alguém tá quer. Correndo. Alguém quer. Não, não tem visão de rajar isso aí. Tem... Yeah, tá, a bola... tá correndo, tá correndo. Vai, vai correndo abertão, vai correndo abertão, hein? Então já saíram da casa azul. Aham, uhum, geral, geral saiu. Tá bom, tá avançando. Tô vendo, correndo aberto. Colocou gelo. Ajei muito ele. Sacou outro gelo. Ele derrizou, pegando Pegou pro esquerdo. Tá descendo aqui pra casa, tá descendo aqui pra casa. Mark ele deve estar tá por aqui, ele deve para por deve tá longe de novo. Tô com medo de, de bocão aqui, mas... É, cara. então, eu tô, tô indo na calmaria também, velho, que... Viado, yeah, acho que foi tirolesa não, Vral. Foi não, foi não, ele desceu pra cá, ele tá aqui o gelo que ele tá com... desceu pra cá. Pode estar embaixo da ponte, qualquer mudança. Tô tirando o negócio tinha visto. De... Não, dava pra rajar é. todos, eu só esperei o último mesmo pra nós como, engoli ele. Pô, como é que esses caras vazou, mano? É, esses peidou na farofa. Mano. É, não... Tem como correu de essa... trocação, velho. Então, bora, bora, bora, que bora, não... bora não bora, adiantar, essa, bora, bora adiantar. Vai um, vai um, vai um, depois vai o resto. Tô... Vai lá, Will, vai lá, Will. Messa <risos> ou não? Vamos na outra, viado. Você aqui vai dar merda. Ah, eu... eu acho melhor não Ah, essa era. Mano, os caras correu de trocação, velho. Teve um que ficou sem cabeça lá, velho. O Android Ó, ah. ah, tem cara lá na Com direita. O direita Isso. lá, tropa. Android é Android, filho. Ô! E aí? Estou tô na negativa aqui, dá. Da... Eu tô subindo um morro pra garantir, já, mano. Vou subir também. Família toda entra. Velho, eu tento derrubar já que alguém que eu subo aqui pela negativa. Mano. Não tem como, velho. Tô vendo, tô vendo aqui, ó. minha frente. Tem um me ruxando aqui já. Tô vendo fora não vai Dei dois k em deitei, hein. Quer ruxar nele, chanel. Puxa não Tô, tô sozinho. Tô com você, aqui. já, tô com você, Will. Relaxa. Era só, era aqui, só ó, uma, era só. Aqui, ó, comigo aqui, ó. Dei capa nele, me abre. Aaaah, minha cabeça, meu apelão. Falaram que o level up tu só joga de casa, ranqueado tem é tem contra a boot. Pegou meu colete, aqui é cara. só pra player. Eita, mano, nele, tá meado. Bota a boca aí. Bota, bota essa cara aí então, filho <risos> bota aí então, bota aí, cadê, bota a boca, não, eu quero só a boca, bota a boca, filho de cristo. Os oh, cara tá suave ainda. A unha que saiu no modo zumbi lá, galera, tira duas vezes mais rápido. Ó, oh, tomara que ah. o outro zumbi não Tá embaixo que a gente tá, fi. Assim. Correndo na beca. Tá, tá no nove. Deitei uma. Tora tá o, bem, tá o bem, tá gelo, tora tá o gelo. Deitei de novo. Tora o gelo, tropeço. Tora o gelo, Beleza, pegou a casa ainda. Quer saber Mário, o segredo Vou tomar um gelo e botar com uma granada na casa de madeira, na Tá com só a granada, tá que só a granada. Não dá só a granada. Olha lá. Ele vai correr para trás, mas eles são automático. Já Só tem outro lado, é. mas tem um na cara. Também. Deitei Deitado lá em cima. Boa. 63 na granada. Granada dos caras, dos caras, dos caras. E aí, multa, isso aí. E Matei na mina aqui embaixo. Aqui. Ai, Ué. fanop. Na mina, fanop. Ó, ah, troquei minha arma toda, mano. Gelo, gelo! aqui tem? Tô Toma aqui! Com mão! aqui! Tô rilando, tô rilando! Tem capa! Meado! Boa! ele, passa ele! Ele se eliminou! Pera <risos> Oxe! Boa, Foi. boa! Cadê o da mina. <risos> Ai, panorquilo, na <da> mina! <risos> Opa! Insano, hein? Deixa o like mano. no vídeo, compartilha, mano. Só tem pro play nessas salas aqui, mano. Black, Serol, é.. é Vral, Nobru, é a esse todinha. Joia. Mano, só pro play, mano. Só que o da famosa aí e os caras que joga camp. Insano. Deixa o like no vídeo e manda pra geral Um beijo no coração e tchau, tchau e fui!